Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje eu vou responder uma pergunta. Por que devemos respeitar a personalidade de cada pessoa? Esse e outros segredos eu vou revelar durante esse vídeo. Porém, eu preciso que você clique em curtir. Agora, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Rocha. Esse é o canal Vidas Incríveis e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. no qual vocês vão descobrir... O segredo, a glória. Pessoas em geral são diferentes uma das outras. Nós devemos respeitar as características dela, no caso a personalidade, porque cada um teve uma criação. Cada um tem os seus valores, os seus princípios e cada um foi criado conforme a regra da sua família ou que aprendeu ao longo da vida. E essas personalidades são as, que, são as coisas que fazem a gente ser diferente um do outro. Por exemplo, uma pessoa pode gostar de, sei lá, da cor azul, a outra pode não gostar da cor, da cor azul, pode preferir o um verde. É uma personalidade, é uma característica da pessoa. Não significa que ela vai ser pior ou melhor, isso daí depende. Mas se não respeitarmos essa personalidade, essa característica dessa pessoa, como é que vamos conviver numa sociedade melhor? uma sociedade onde as pessoas têm mais afetividade, mais contato, mais respeito e convivem umas com as outras de maneira mais pacífica, de uma maneira mais simples, tolerante e respeitosamente. Eu sei que é muito difícil respeitar as personalidades de uma pessoa, respeitar as características dela. Não é fácil. Infelizmente, não é mesmo. porque Cada pessoa tem o seu ponto de vista, tem as suas ideias, as suas vontades e por aí vai. Eu sei que existem muitas pessoas ao redor do mundo, várias delas podem não ter ideias similares às suas, comportamentos ou crenças semelhantes às suas. Porém, há algumas que possuem essa, essa crença, essa personalidade característica sejam similar, similares a sua é, Eu sei que é difícil de encontrar esse tipo de pessoa Porém, se você fizer uma busca Você vai conseguir encontrar alguém que compartilhe mais ou menos das mesmas ideias que você Que te respeite, te ouça E faça com que as suas ideias sejam válidas Pelo menos para ela Então, eu sei que não é muito fácil falar a respeito disso daí Eu sei que é complicado no mundo hoje em dia onde as pessoas não tem muita essa mania de se respeitarem ou de aceitar um ou outro como é de fato, fazendo uma coisa que você vai mudar. Eu sei que exige tempo, é, vai exigir tempo, exige compreensão, exige vontade e muitas outras coisas. Porém, não podemos desistir de respeitar as pessoas, de tentar fazer um mundo melhor eu sei que cada pessoa é diferente, cada pessoa age de uma forma, pensa de uma maneira e conforme isso daí devemos respeitá-los. Se não respeitarmos essas pessoas, nós criaremos brigas, desentendimentos, algumas coisas ruins e por aí vai. As pessoas, na verdade, todas elas têm alguma coisa para oferecer para outras pessoas, seja uma ideia, um pensamento, alguma coisa. Devemos aprender a dar a alguma pessoa um ensinamento, alguma coisa e a receber dessa pessoa também algum ensinamento, alguma coisa. Eu sei que na maioria das vezes podemos não concordar exatamente com o que as pessoas falam ou transmitem para nós. Bem, devemos respeitar isso daí. E só com o respeito poderemos fazer um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo mais amoroso e um mundo no qual todos possam conviver em paz e igualdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal para receber as novidades sobre os vídeos. Ah, ativem o sininho, assim vocês vão ter as novidades em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pois o que eu estou transmitindo é a fonte do meu aprendizado, é o que eu aprendi na minha vida e é um pouco das experiências que eu obtive. Então, compartilhe essa história com outras pessoas para que elas consigam ter acesso mais facilmente a esse conhecimento e ajudá-las a terem uma vida muito melhor. As redes sociais do canal Vidas Incríveis se encontram aqui abaixo. Nas redes sociais eu posto um conteúdo exclusivo e focado somente para você. Além disso, eu peço que você dê o um like no vídeo para que o vídeo possa ser espalhado no YouTube mais facilmente, para que pessoas tenham um acesso maior, que você possa contribuir espalhando esse conhecimento você aprendeu através desse vídeo com elas. Fique ligado porque dentro de alguns dias eu vou estar trazendo uma novidade. Essa é uma novidade que vai ajudar você que quer, de fato, mudar a sua vida, melhorar a sua vida e conseguir superar medos, desafios e até mesmo a própria timidez, eu vou estar trazendo um conteúdo muito especial que vai ajudar muito vocês. Fiquem ligados e até a próxima.